pessoal, bom, vamos lá é, primeira parte que eu vou passar pra vocês aqui dessa música é esse dedilhado aqui que o que, que tem nesse dedilhado? tem a introdução e praticamente toda a primeira parte da música tá? esse dedilhado aqui ele tá aqui em Mi maior, tá? É, tem aqui uma sétima maior aqui, né? de Mi maior, ok? depois ele vai estar aqui em Lá, tá? Com nona. Nona de Lá, certo? Isso aqui é a décima primeira aumentada de Lá, ok? Mas para nós não importa muito, né? O importante é saber que o acorde base é Mi maior e Lá maior, tá bom? Vamos pegar o dedilhado então. Como eu falei, a música começa aqui, né? Tá vendo? Mi maior. Lá maior. Certo? Vamos pegar, então, esse dedilhado. Tá pronto? Vamos lá. Sobre o Mi, então, você vai começar aqui, ó. Tá vendo? Mi, sol Mi, Si. Aí aqui pega Si, Mi, Ré sustenido Si, e aí fica esse, esse movimento aqui, tá? ó? Tá vendo? vendo? devagar, devagar, Aí agora a gente vai pro Lá maior, só vai mudar a mão esquerda, ó. E na segunda vez vai ter um, uma escalinha aqui, ó. Ok? Vou fazer, então, as duas partes, tá? Dessa, desse, as duas, Os dois dedilhados, né? Sobre os dois acordes, né? Bem devagar, então, tá? como se estivesse valendo, vamos lá, sobre o Mi. Ok? Bom, pegamos essa parte. Vai cantar, né? Eu não consigo tocar e cantar essa parte, porque eu acabei de tirar a música e também não sei cantar a música, tá? Que legal, hein? Mas vai ficar aqui, né? Aí tá vendo? Ah, não dá pra tocar e cantar isso. O é, que, que vai acontecer? Você vai tocar, né? Vai cantar a música toda, né? Da primeira parte. repetir tua presença meu prazer você cantar <risos> aí vai cair no santo espírito santo espírito são três acordes tá? mi com nona lá com nona fá sustenido menor vou repetir Mi com nona, Lá com nona, Fá sustenido menor, tá? Aqui dá pra gente fazer aqui o, o chord melody aqui, que é o quê? Ó? Assim. Como que é feito? Vou passar primeiro cheio e depois facilitado, tá? Sobre o Mi. Tá vendo? Mais devagar ainda. Vamos lá. Vamos lá. Sobre o Lá. Sobre o Fá sustenido. Ok, de novo. Agora facilitado, tá? Com o um dedo, só as pontas. Vamos lá. Ok, sobre o Lá. Ok? Bom, fez toda essa parte do Santo Espírito, né? Vai voltar para o começo, tá? Do começo vai fazer o Santo Espírito de novo, né? Santo Espírito. Vai subir a música, vai ficar cheia, né? Bateria. Você pode tocar aqui ou aqui, né? né, né. Vai, vai ter a guitarra, né? Então, Mi, Lá. Fá sustenido menor, beleza? Na hora de ir para outra parte. Então, ó, vai vir aqui, tá? Ó, vamos provar. Com o real. É tua presença, né? Que é isso aqui, essa parte. Então, ó: Lá maior, ou pode ser Lá com nona, tá? Mi com sol sustenido. Fá sustenido menor. Mi com sol sustenido. E aí vai ser só a repetição disso aqui. Tá vendo? Bem facinho, ó. Ouve na música, rola uma coisa um pouquinho mais elaborada, tá? Então é aqui, ó. eles já fazem aqui, né? Tá vendo? Então isso aqui é um Lá com sétima maior, Mixo Sol sustenido tá aqui, Fá sustenido menor com sétima nona, tá vendo aí o acorde? Mixo Sol sustenido, então fica nisso, tá? Ó, deixa eu mostrar o acorde, tá vendo aí? Próximo acorde Certo? Próximo acorde Próximo acorde E aí termina no Lá Ok? E depois volta para o Santo Espírito Ok? Bem facinho, né? Ok, pessoal? É isso aí e até o nosso próximo tutorial. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau!